Meus amigos, já faz alguns dias que nós trouxemos aqui no canal comentando né, sobre os previews de alguns veículos aí que tiveram acesso a ah, essa versão final do Street Fighter 6, eu poder jogar com todos os personagens ali, experimentá-los, ver do que eles são capazes e tudo mais E alguns aproveitaram esse momento, poder gravar algumas partidas ali insanas de CPU contra CPU E no vídeo de hoje eu trago para vocês aqui um conteúdo lá do canal SPD Game Onde eles focaram na Kemi jogando contra outros personagens ali dessa leva dos novos que a gente ainda não conferiu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 Da Kemi devidamente preparado aqui no canal SPD Game que vai estar aqui embaixo no comentário fixado E a gente vai conferindo e fazendo aquela narração descompromissada que vocês já estão bem acostumados E a gente vai ver aqui com foco na Kemi, no Player 1 no caso E no Player 2 eles vão variando aí entre outros personagens Então simbora ver essa parada aqui Obviamente eu não vou ver o vídeo todo porque ele tá bem longo Mas aí vocês veem um vídeo depois na íntegra que tá aqui embaixo nos comentários Vamos lá Prepare Aumentar um pouquinho aqui, dar um grauzinho Sua senhora Já começamos ali com o Drive Impact Manon lá com suas pernas longas E um alcance mais absurdo ainda Olha só, mano, esse golpe amplificado ali Que é um overhead, hein Ó, a stringzinha ali de 3 is que acabou puxando a Kemi Conseguiu muito bem encaixar ali um Drive Impact No caso aí, ó São duas CPUs nível 7 que estão se enfrentando Viu, pessoal? Como vocês podem ver ali em cima ó, Na barra de HP então vamos conferindo, ó. Mais um Drive Impact ali da CPU QM, mandando ali o seu Shoryuken de pernas amplificada, poder causar um dano absurdo na Manon que está ali agora sendo pressionada. Mano, esse essa stringzinha da Manon que ela bate ali e puxa o personagem para próximo dela. Deve ser cabuloso, hein, mano. A gente tem que ver como é que funciona isso no modo treino e tal. As vantagens disso, né, na verdade. Mas como ela é uma personagem, digamos, grappler, imagina só esse cumbinho acontecendo. E a gente lá, meu, ficou a mão até suando, esperando o agarrão dela vindo, né? Ó, quem me mandou ali um golpezinho amplificado que foi defendido pela Manon. Passou pra todo lado ali, usou o seu Canon Strike pra poder descer. Olha essas pernonas da Manon, hein, mano? O alcance da bichinha, onde que chega? Novamente ali, utilizando o seu longo alcance Kemi ali com um combinho amplificado muito foda Drive Impact ele acabou pegando por parte da Manon Fez um golpe esquisito ali que passou por debaixo da Kemi Não entendi muito bem Excelente agarrão ali agora Tá com uma boa vantagem de vida ainda a Manon Dá um tapa na cara da Kemi no ar E vence essa primeira luta, hein, mano CPU do Player 2 Tá, tá arrebentando, hein, velho Olha aí, ó, Marissa, rapaz, contra a Kemi agora. Vamos ver o que, que vai dar isso agora. Pô, é, essa é uma personagem que eu tô querendo muito ver, velho. O desempenho dela, assim, sabe? Jogar com ela e tal, que é a Marissa. Ó, começamos ali com o combinho, finalizando com o Spider Arrow. Spider Arrow ali embaixo, acho que é isso, né? Sparrow? Não lembro, não lembro o nome, cara. Mente de véia é foda, galera. Vocês depois me corrigem nos comentários. Vamos lá, Marissona dando aquele socão na Kemi. Mandou ele um Drive Impact ali que foi absorvido pelo Perry Tomou um socão na cara ali, poder afundar a cara da menina no chão Ah, o Drive Impact versus o Drive Impact Levou a melhor ali a Marissa mandou seu um Super arte nível 1 Eu não reparei na quantidade de barras ali agora Vai dando esses chutinhos, né? Esses, esses saltos, na verdade, com um soco A Marissa, que são bem interessantes, diga-se de passagem Deu uma tancada no ataque ali agora Acabou levando esse primeiro round aí Com esse golpe poderosíssimo no final, hein? A Marissa era um tanque humano Essa menina, tá doida, hein? Vamos lá. Mandou ali um Drive Impact, defendido pela Kemi. Tentou outro Drive Impact, mas a Kemi acabou agarrando ela ali. Deu aquele antiaéreo ali com dois hits no ar. Olha! Ela tem um antiaéreozinho, na verdade um Air-to-Air, -air, né? Que a Marisa tem com dois hits. Mandou ali um Drive Impact e também um Super Art nível 2, na verdade, esse aí é da Kemi. Nossa Senhora, tá agarrando mesmo o Drive Impact esses dois PCs aí, hein? Mandou outro ali. Não estão economizando na barra de drive, meus amigos Gastando que nem louco mesmo Pulinho ali agora acontecendo Marissa consegue encaixar um combinho ali de dois hits. Olha o antiaéreo acontecendo também Trabalhando ali nos foods e CPU, hein, mano Que que é isso, hein? CPU braba <risos> Drive impact ele acontecendo por parte da Marisa. Olha só Só que dois só caça, hein, mano Eu nem vi a quantidade de, de dano que causou na Kemi Mas brabo E a Kemi finaliza aí, rapaz Com um golpe amplificado Acho que foi um super arte nível 1 que ela utilizou, né Na verdade, ali eu tava falando ali na hora, não reparei na, na utilização das barras, mas eu acredito que tenha sido um Super arte nível 1 mesmo, que finalizou esse round, tá 1 a 1 hein? Nossa senhora, soco na cara da menina ali de costas pro chão, olha só o rombo que deu ali no chão, ó, que já sumiu, inclusive. Drive Impact ele acontecendo, quem utilizando seus Dive Kicks ali, ó, em cima da Marissa, que tá muito esperta, conseguiu dois soquinhos ali, rapaz, e vem o Super Art nível 2 da menina... Conseguiu um Drive Impact. Mano, tá uma chuva de Drive Impact nessa luta aí, né? Vocês estão reparando. Ó, conseguiu ali o um Air to Air. Tentou completar o combi ali, não foi. Acabou sendo agarrada pela Kemi. Conseguiu ali um combi de 3 hits. Acabou pegando o último hit apenas. Kemi foi pra cima igual louca eu Tomou uma bica na cara da Marissa, que vai levar a menina embora pro hospital, porque ela tá amassada. Vamos lá. Kemi contra JP, meus amigos. Esse JP é um personagem que eu acho que vai dar trabalho, hein? Porque ele é um personagem que tem ataques à distância, né, mano? Ataca mais à distância, no caso. Então acho que vai ser bem embaçado de enfrentá-lo nesse sentido aí. Vamos lá. Já tá abrindo ali os seus portaizinhos para poder utilizar o seu Psycho Power. Acabou agarrando ali a Kemi, já vai atacando à distância ali também. Tentou um avanço, mas ele teleportou por esses voids que ele abriu ali. O agarrão ali, muito bem defendido utilizando o seu Psycho Power ali à distância Tá com excelente vantagem de vida ali agora o JP Foi agarrado pela queima A situação tá complicadíssima pra menina Nesse momento, um pixel de vida consegue um excelente Anti-aero ali agora, mas acaba levando O Psycho Power do nosso querido JP Que leva o primeiro round Esse cara vai ser embaçado De enfrentar, minha gente Tô até vendo, nossa senhora Ó, Acabou agarrando a menina ali Jogando ela pra longe Fez o seu dive kick ali bem de pertinho, mas não conseguiu nenhum tipo de conversão. Agarrou ali o JP, já abriu seus voids ali, que atacaram a Kemi sem dó nem piedade. Ó, tentou... Nossa Senhora! Ela passou pro outro lado ali agora. Acabou mandando outro golpezinho, saiu relando ali no chão e acabou acertando o JP. Essa Kemi, ela tem uns recursos bem legais, né, mano? Tô doido pra jogar com ela também. Ó, excelente combo de 9 hits da Kemi ali agora. Acabou conseguindo uma conversão com o Super arte ali o JP. Olha esse super arte dele, mano Ele não fica preso na animação Ele começa a atacar as magias do Psycho Power dele E ele ainda continua batendo, velho A gente continua no controle do personagem, pelo visto, né? Eu não tinha visto esse, interessante Ó, a Kemi, ele é muito esperto Botando uma pressão no JP no canto Com seu Drive Impact, consegue levar o segundo round E olha só esse abnobim mega definido da Kemi Vamos lá Conseguiu excelente voador ali agora. Enquanto o JP ia carregando seu Psycho Power. Consegue mais uma vez ali os 7 hits. Com o Super Art poder completar. Ela fez, na verdade, dois combos da mesma forma, né? O JP foi carregar um ataque, ela deu voador e conseguiu completar o combo. Mais um super arte acontecendo ali agora. Kemi destruidora nesse round, hein, mano? O JP sem chance nenhuma de atacar a menina. Toma a voadora no meio da testa. E a Kemi fecha esse round. E a luta, né? Nossa, muito foda, cara. Muito foda. Eu tô curtindo demais o gameplay desses personagens, pessoal. Nossa, cara. Na moral mesmo. Vamos lá. Jurizinha da massa, personagem que a gente já viu bastante, jogamos com ela na beta também. Ó, carregando ali, os seus... eu esqueci o nome. Já. É. O Raco? Não lembro. <risos> Vamos lá. Quem já consegue um excelente voador ali agora. Amplifica o seu Spider Arrow ali. Spiral Arrow, não é isso? Mano, minha mente tá muito ruim, mente vai é foda Nossa senhora, olha esse combo da Kemi, meu amigo Acabou com a barra de drive da Juri Tá sem recursos ofensivos e defensivos ali agora Vamos ver se a CPU vai aproveitar essa oportunidade, hein Nossa senhora, não foi nem a CPU nível 8 que eles colocaram Agora que eu tô reparando ali, foi a 7 mesmo Nossa senhora, olha esse combo da Kemi, meu amigo Passando ali pro outro lado, tentou um cross-up ali, agarrou Juri defendeu, mas acabou tomando um chute na canela ali pra poder fechar, hein Vamos lá. Fazendo ali seus combinhos, botando aquela pressão absurda, defendeu muito bem, conseguiu uma excelente conversão de 3 hits ali a Jury. Drive Impact que foi absorvido pelo Perry, tentou Drive Impact, passou direto a Kemi. Rapaz do céu, tá uma pressão absurda das duas personagens que são extremamente rápidas e tem strings muito rápidas também, né? Então isso favorece esse avanço, essa pressão que as duas estão fazendo. Ó, conseguiu ali encaixar dois hits e mais um Super Arte nível 3, meus amigos. Olha o dano, hein? Olha o dano. E o HP da Kemi indo embora. Acabou não matando. Mas tava com um pixel de vida, tomou uma bica ali no meio da barriga e acabou perdendo esse round. Give me a little bit more. É muito doido, mano. A Jury. a personalidade dela e tal, muito foda. Vamos lá, já começando aí com aquele controle de espaço A Kemi, mano, ela tem um golpe ali Que provavelmente é o bolinha, né, o 4 Que deve ter um belo de um controle Deve não, né, a gente vê Que pega uma distância boa Pra gente poder controlar bem o espaço na luta, né Pra impedir o avanço do oponente e tudo Já consegue uma excelente conversão a Juri Fez um air to ali a Kemi Mas não conseguiu muita conversão Botando aquela pressão absurda ali A Kemi tentando enganar a Juri Consegue ali um shoryuken de pernas no antiaéreo, tentou agarrar, pulou muito bem ali a Kemi, não conseguiu aproveitar a oportunidade. Olha, Impact contra Impact, Kemi levou a melhor. E lá vem Super arte nível 3. Não, mentira, foi o 2. Super arte nível 2 da nossa querida Kemi. Nossa senhora, só foi fazendo aquelas combinações de soco e chute fraco ali agora, para poder terminar esse round e essa luta também, a Kemi poderosa, hein? Opa, vamos ver esse aqui agora para poder finalizar o vídeo, galera, contra DJ, que é um personagem que eu tô interessadíssimo em jogar, mano. Dizem que é um dos personagens mais legais que tem no jogo, né? Pelo, pessoal, pelo que o pessoal falou nos previews, né? Que eles tiveram acesso, pelo menos. Ó, tomou uma bica na cara ali. DJ dá aquele combaço, acaba não completando. Eu acho que ele acabou dropando ali. Ou realmente a finalização do combo é aquela. Porque normalmente o CPU não dropa combo, né? Passou direto o Drive Impact ali agora do DJ. Porque a Kimmy tava meio que abaixada, por assim dizer. Agora Impact contra Impact. DJ levou melhor. E olha o combo acontecendo. Dropou. Opa! Eu acho que ele utilizou, na verdade, um recurso que não leva pra combo, né, a CPU. Parece que tá meio, meio bêbada essa CPU do DJ, pressão minha. Embora ele esteja batendo pra caramba ainda, né? Kemi botou uma pressãozinha ali, mandou uma rasteirinha no final na reação do DJ e levou o primeiro round. round two. Vamos lá. Fight. Round 2. Fight. Mandou ali um cross-up lindo, maravilhoso. Não completou o DJ, mas acabou fazendo um outro combinho ali na reação da Kemi. É interessante a gente ver isso, cara, porque tem certas coisas que o DJ tá fazendo, que são bem rápidas, diga de passagem, né? Que podem ser, pode ser, né? Que a gente vai ver isso no modo treino. De vantagens pra ele, se ele interromper a string ali, ele ainda fica, né? Numa posição de apertar botão e tudo mais. Tem que verificar isso no treino com mais calma. E a Kemi já mandou aquele super arte nível 3 pro DJ ficar esperto, ó. Vai tomar uma pica no meio da cara, pum! Olha só, o HP que foi embora. Mandou ele um Drive Impact no desespero. Tomou ali um Shoryuken de perna da nossa querida Kemi. Olha esse combinho do DJ, fez aquele resetzinho, defendendo muito bem a Kemi. Tomou uma, uma chinelada na cara ali agora com o agarrão. Mais uma chinelada na cara. Sendo agarrado loucamente ali. Agora pulou muito bem o Drive Impact ali, meus amigos. Pra poder finalizar essa luta, a nossa querida Kemi. E com isso, a gente vai finalizando o nosso vídeo por aqui, galera. Como eu disse canal do SPD Gaming, vai estar tá aqui embaixo no comentário fixado, ainda tem mais uns minutos aqui de lutas pra vocês conferirem é só mesmo pro vídeo não ficar muito longo, se você curtiu, deixa aqui embaixo seu feedback, se vocês gostaram dessas narração que a gente tá trazendo aqui dessas lutas também, né, que tem mais pra gente poder conferir, não só essas tá, tem de Zangive também e tudo mais, então deixa o um feedback porque é muito importante, eu trago mais vídeos pra vocês no decorrer da semana, com essas lutas muito fodas aí dos personagens do Street Fighter 6 eu vou ficando por aqui meus amigos, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Beijão pra todo mundo aí. Até mais e fuemos, meus amigos.